Olá, desbravadores. Meu nome é Luciano Souza. Sou o desbravador Caiçara. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da vizinhança onde eu moro. Vem comigo. Eu moro numa região super residencial daqui de Vancouver. Onde vocês estão vendo que eu tô andando no meio da rua pelo motivo de não constroem calçada aqui. O pessoal faz extensão do jardim onde era para ser calçada. Aqui, essa casa super humilde. Três carrinhos na garagem. Um é um Corvette. Pra quem diz que as casas no Canadá não tem muro, olha isso gente, um super muro de planta, sem cerca elétrica. Essa casa aqui tá à venda, quanto vocês acham que estão pedindo nela? 5 milhões, 6 milhões de dólares, óbvio. Eu vou chutar uns 5, 6 também. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais!